A máscara do PT caiu na frente de todo mundo. O Rio Grande do Norte é apenas um ensaio do que irá acontecer no Brasil inteiro. Quando nossos valores são completamente subvertidos. Quando o legal é roubar ao invés de trabalhar. Quando o legal é vender o próprio corpo ao invés de procurar uma educação e evoluir na vida. É isso que está acontecendo no Rio Grande do Norte quando criminosos e facções têm mais poder do que o próprio Estado. E o grande do Norte, com a Fátima Bezerra e o próprio Lula, representam o mais podre dessa humanidade. É pelos pobrezinhos, é pelas girafinhas menstruadas na Amazônia. Grande mentira. O socialismo é uma coisa mais nefasta que alguém pode imaginar. O socialismo só se preocupa. Preocupa com mais e mais poder para aqueles que estão no controle do poder, ele não se preocupa com quem está embaixo, não se preocupa com saúde, educação, previdência de ninguém, apenas o poder pelo poder e o povo fica à mercê de criminosos. Vamos analisar o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte com alguns dias já se passando desses ataques, certo? Primeiro, o próprio governo do Rio Grande do Norte. Confirma 259 ataques criminosos. Nem na Rússia, nem na Ucrânia, nem em nenhuma outra parte desse mundo você tem tantos ataques. E não precisa da Força Nacional, não é mesmo? A própria governadora diz que vai dar conta disso. Será que ela vai dar conta de tirar a vida de mais policiais? Ou dessa vez de um deputado? 259 ataques. Quando que vai ser o suficiente para as forças armadas agirem? Quanto mais a gente precisa sofrer para que as forças armadas entrem em ação? E é o que a gente está vendo no Brasil inteiro. Agora, os criminosos têm carta branca para invadirem fazendas, para tirarem a vida de fazendeiros, para simplesmente sequestrarem fazendeiros. E tá tudo bem, porque o agronegócio é fascista. O agronegócio é de gente rica, de bilionários, de milionários. Então tudo se justifica. É o pobre roubando do rico, é o Robin Hood. Só que é uma grande mentira. Nenhuma evolução, nenhum progresso irá vir de assalto, de roubo, de estelionato, de assassinato. Isso tudo é o que o socialismo sempre fez em toda a sua história. Só que o povo não sabe disso porque está lá alucinado assistindo Rede goblins de desinformação. O povo não faz ideia de como as coisas funcionam porque assiste novela. Porque assiste Big Brother Brasil e esquece da vida real. Ah, picanha, não é mesmo? Primeiro era uma metáfora. Lula não ia prometer picanha. Só que o povo não sabe a diferença. Que não estudou, não sabe nem o que é uma metáfora e tá à espera dessa picanha vale tudo vale matar fazendeiros vale matar empresários vale fazer qualquer coisa em troca dessa picanha só que ela nunca virá o que tá acontecendo no nosso Brasil já aconteceu em outros países o maior exemplo é a África do Sul onde primeiro tivemos o apartheid no passado e aí houve depois a vingança onde fazendeiros brancos foram eliminados da face da Terra é o que, que aconteceu? Uau! A África é nossa agora, não é mesmo? A África é dos afrodescendentes. E aí o que, que aconteceu logo em seguida? Miséria, fome, desespero e essas fazendas não produziram nada. Porque não eram pessoas que sabiam produzir, não eram pessoas que estavam acostumadas a plantar. Ah, não é. O que, que o MST produz? Você foi no seu supermercado e tem lá assim, ó, esse saco de feijão foi feito pelo MST. Esse saco de arroz foi feito pelo MST. O que adiantou tomar em tantas fazendas. Ah, mas é para o subsídio familiar. Mentira. É mentira e mais mentira. Eu conheço pessoas do MST e eles precisam arranjar emprego na cidade ou não vão viver no pequeno pedaço de terra que conquistaram a força. Essa é a realidade e logo em seguida veio países para comprar tudo em vez de terem empregados brancos agora na África do Sul há empregados uh, empregadores chineses certo é assim que tá acontecendo no mundo inteiro e eles estão agora realmente sofrendo porque vocês acham que os patrões chineses estão acostumados ao que ao bem-estar social a direitos humanos não e a miséria continua e a mesma coisa vai acontecer aqui só que é tudo por engenharia o Rio Grande do Norte está passando o que tá passando por engenharia querem a destruição de algo que é uma beleza natural o Rio Grande do Norte é um paraíso na terra e esse paraíso é muito valioso para aqueles que querem controlar o mundo então nada que tá acontecendo lá é por um acaso certo Aqui nós temos a própria TV Record, uma reportagem, mostrando que o desgoverno da Fátima Bezerra só usou 6% da verba que tinha direito em segurança pública. Lembrando, o estado do Rio Grande do Norte não produz impostos para sustentar a si mesmo. É São Paulo, Rio de Janeiro, estados do sul do nosso país que sustentam com bilhões e bilhões todos os meses para esse estado. Enquanto nossos próprios estados são completamente abandonados, viraram terras de zumbis. A Cracolândia antes ficava numa rua em São Paulo, agora ela é toda São Paulo, a cidade. E aí o que, que acontece? O que, que fazem com esse dinheiro? Ninguém sabe. Ele some, como todas as vezes. É por isso que imposto é roubo. É por isso que se você quer um Estado forte, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar os impostos desse Estado. Assim ele pode sobreviver por si só evoluir por si só, ter uma economia que funcione, uma economia que gere emprego, uma economia que gere turismo. Imagina o quanto de turismo a gente não perde no Rio Grande do Norte, por simples violência. Ninguém no mundo inteiro vai querer visitar o Rio Grande do Norte, principalmente agora. Quem vai ser o louco? Ai, que... Vamos, querida, onde temos para viajar? Rio Grande do Norte, onde apenas 6% da verba, que não é produzida lá mesma ou seja, ela pode gastar à vontade... Mas 6% dessa verba. E por quê? Porque quem manda lá é o um narcotráfico. Assim quem manda no, no em Brasília é o um narcotráfico. Assim quem manda em São Paulo é o um narcotráfico. No nosso Brasil já era, cara. Por quê? Porque a população é imbecil que a população é mal educada, que a população não estudou, não faz ideia e acredita que picanha vai vir de graça, que existe almoço grátis, só que o preço para aprender vai ser muito caro. Podem, per, podemos perder nosso próprio país para gente safada como essa Fátima Bezerra. E qualquer um que diga o contrário vai ser massacrado como fake news, preso, terrorista. É isso que nós estamos vendo. E mais do que isso, certo? Nós temos aqui um único deputado do Rio Grande do Norte que é de direita, teoricamente. A gente nem sabe se ele é a favor do laissez-faire capitalismo, se ele é conservador ou libertário, ou mesmo objetivista como eu. Não. né Olha a denúncia. Deputado do Rio Grande do Norte, que está com a cabeça a prêmio por facção, diz que governadora do PT mandou viaturas saírem do bairro dele para facilitar sua morte. Quão surreal é essa coisa, mano. Quão surreal é essa merda. E tem gente que tá preocupada com o palavrão que eu tô usando. Meu Deus do céu. E aí, cara. galera, beleza? Olha, recebi agora das viaturas de algumas pessoas que estão no batalhão aqui falando que a governadora deu determinação às viaturas da Zona Norte pra fazer patrulhamento ali, vinha onde? Na casa da bonitona. É pra quê, governadora? É pra me matar com mais facilidade, É. O é que a senhora quer tirar nas viaturas do centro da zona... Meu Deus do céu, hein? Caramba! Zona Norte, para tocar terror, para incendiarem aqui a Zona Norte, tirar os, os policiais que estão se dedicando para a senhora botar a culpa em alguém aqui no batalhão, né? Novo agora, eu queria que vocês espalhem esse vídeo para os blogs... Ah, estamos espalhando, meu senhor, estamos espalhando. Aqui do Rio Grande do Norte, os blogs de impacto aqui no estado, para rodar. Governadora Fátima mandou agora a determinação para o quarto batalhão tirar as viaturas e mandar para casa dela de praia na Redinha. Ah, que chique! Ela tem segurança, certo? O povo não pode ter forças armadas, ela sabe dar um jeito com isso. Mas ela precisa do máximo de segurança possível. Alguém viu em algum momento a facção pedindo a cabeça dessa Fátima Bezerra? Alguém em algum momento viu ela sendo ameaçada? Porque o único deputado teoricamente de direita é o único sendo ameaçado? Já pararam pra pensar sobre isso? Por que não é escândalo na Globo? Por que não é escândalo da CNN? Porque eles são coniventos com o crime. Simples. Já não basta a festa que a senhora promoveu ontem lá no centro de convenções pros artistas. A gente falou sobre essa festa no vídeo de ontem. Quando a senhora figura, bate foto, sorri... É o quê? Né? Eu convido aí o pessoal da polícia, o pessoal que tiver de folga, PP, policial penal, policial civil, para a gente fazer a segurança da Zona Norte. Porque estão querendo entregar o povo na mão da bandidagem, é um acordo, só pode ser um acordo. Claro que é um acordo, claro que é. O governo aí com vagabundo, porque tirar viatura para dar suporte à senhora, a senhora é a maior responsável por esse, esse caos, essa desgraça que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Estão querendo desguarnecer a Zona Norte, só Deus sabe qual a intenção da governadora com isso que ela está fazendo com as viaturas. Isso é sério, compartilha com os grupos e que se, se, se torne notícia nacional dos veículos de comunicação, TV Tropical, TV Punta Negra, TV... É, não vai aparecer nessas TVs, meus queridos, só vai aparecer na internet mesmo. É por isso que eu agradeço o apoio de vocês contra a censura, que é tudo que eles querem é nos calarem, certo? Então muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.